Mas, se isso estiver assim, ó, fundo, cravado no meu coração, isso vai fazer muita diferença no jeito que eu vou viver. E acho que vai ser de certo para todo mundo, para vocês também. E se Jesus é tudo que eu preciso e eu posso encontrar Ele dentro de mim, então significa o quê? Que tudo que eu preciso está ao meu alcance. Porque Jesus está ao nosso alcance, entendeu? E Jesus. Onde ele ia, a notícia boa que ele anunciava para as pessoas e ele continua anunciando que ele está vivo é assim: ó, que o reino de Deus está perto. Ele fala assim: ó, o tempo chegou, muda o jeito que você pensa e confia na boa notícia que eu estou trazendo. Então vocês não ficam assim ansioso com a relação ao que vai comer, vestir e tal. Mas ele falou assim: ó, busca, busca isso ó, em primeiro lugar: o reino de Deus. E a justiça dEle. Então a gente buscar que Deus governe a gente e a gente viver o que Ele acha justo, porque na verdade o reino de Deus não está aqui, não está lá, Ele está dentro de nós, Ele está entre nós.